Semana passada, a gente falou sobre as problemáticas de usar o algoritmo para criar conteúdo em Hollywood. E hoje a gente vai falar sobre sugestões dentro de streamings e como isso também pode trabalhar muito a nossa vida. Sou o Miki. Sou a Júlia. E você esse também é o Cores. O ponto que a gente quer levantar aqui é sobre as indicações que plataformas dão de conteúdo que a gente talvez goste. Uhum. A gente não está falando que todos são ruins. Eu adoro os Daily Mix do Spotify. Uhum. Não largo. Mas a gente tem provado, por exemplo, com indicações de certos streamings que ignoram LGBTs, que ignoram questões raciais, porque não querem que tenha debates. Exato. A gente tá falando de várias plataformas que falam pra gente que tem conteúdo diverso, com diversidade, com representatividade, só que na hora de colocar essas coisas pra serem assistidas, eles realmente não colocam em evidência, na sugestão, esses programas que a gente tá falando sobre representatividade ou sobre realmente serem mais diversos no elenco, na produção e colocam a culpa na gente quando cancelam porque eles não divulgaram o suficiente. Porque a nossa obrigação é divulgar o conteúdo deles. Uhum. Porque assim a gente já faz. Mas a gente não é gênio, a gente não tem esse poder. A gente não tem esse poder aquisitivo nem de. A gente não é uma empresa, a gente não consegue. Eu fazer. não tenho ações dentro Exato. da do streaming pra poder falar isso. Eu não posso chegar e falar, não, eu quero que tanto por cento vá para essa série. Não dá. Uhum. A gente só faz o que a gente pode. E às vezes dá certo. Só que o streaming que tiver fazer o seu trabalho perde e o outro ganha. É, o... a questão aqui, um bom exemplo que eu acho que a gente pode colocar é o que, que rolou com o Mandeira Time, Sim. né? Que é uma coisa que a gente nunca vai superar esse cancelamento, graças a Deus. Foi recitada, vai voltar aqui esse ano com, com um canal novo, numa plataforma nova, num canal na TV, né? Sim. Mas é, era uma grande reclamação que ninguém via Bandeira Time sendo colocado em evidência nas plataformas da Netflix. A gente nunca via, quando saiu uma temporada nova... A no... gente tinha que procurar. É, a gente tinha que procurar. Não tava naquele cabeçalho. Naque... Quando a gente entra na Netflix, tem as coisas ali enormes no cabeçalho ali dos originais que eles acham que todo mundo quer assistir. Então tem Stranger Things, tem algumas coisas lá para um héteros se assistir, de guerra, de tiro, machista pra cacete. Só que as coisas que a gente assiste, que a gente fala que a gente é tão boa existirem que por muito tempo a gente elogiou a Netflix por fazer, Sim. não é colocada em evidência e acaba que ninguém vê. E por que, que ninguém vê? Porque não é colocada em evidência para as pessoas poderem acessar. né? Porque assim, pra gente é fácil, porque a gente vai procurar, uhum. a gente quer se ver. Só que eu quero também que a minha avó tenha essa possibilidade sem ela ter que procurar, porque ela não vai procurar, ela não sabe mexer. Ela vai depender de uhum. mim, eu não posso às vezes, estar lá para ela. Então a gente quer que certos algoritmos eles sejam bem feitos, porque dá para fazer é, e a gente também não pode ignorar o fato que a indústria do streaming é algo muito bom porque a gente pode assistir as coisas na hora que a gente quiser, da forma que a gente quiser, no lugar que a gente quiser, só que o fluxo e a quantidade de séries e originais e documentários e filmes que são feitos é muito, muito grande. Isso é muito bom porque pode ter uma variedade de Sim. conteúdo, só que também fica tudo, tudo perdido nesse mar de conteúdo, e se você não coloca em evidência o que a gente acredita ser necessário para as pessoas verem e entenderem o que é certo, a gente poder entender diversidade, poder entender pluralidade de vozes, é a responsabilidade dessas empresas fazerem um script que funcione e mostre esse tipo de conteúdo. Sim, e não só isso, como é a responsabilidade dela de dizer essas coisas e realmente fazê-las. Porque uhum. se você diz que você se importa com representatividade, você tem que provar. Uhum. Não é só da boca pra fora, a gente fica de olho. É, e a gente também tá falando dessas plataformas que hoje em dia é muito eficiente saber é, audiência, né? Sim. Então não fica uma coisa de o que é dito por essas plataformas, do é. que foi a audiência, é, é a lei e não tem como debater e contestar isso. Então, ah, por que foi cancelado? Ninguém está assistindo. Mas espera aí, quem tem. é ninguém? Ninguém quem. Porque assim, não tô dizendo que todo mundo é a nossa timeline, porque às vezes a gente fica muito nesse argumento. Sim. Não, mas a minha timeline inteira está comentando e às vezes realmente a é sua timeline não é o mundo, gente. A gente entende essa coisa, mas isso não pode ser usado como argumento quando várias séries e filmes problemáticos são renovados, são feitos e às vezes dá o que, que realmente é importante ser feito não, não recebe uma segunda chance cara, a gente teve o Tucumori aí que é um ótimo programa que na primeira temporada rodou não, rodou. Não ignorei. Ainda estou muito chateada. Uhum. Eu não vi Jack desde que dança logo porque eu não aceitei. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que é uma empresa e eles esperavam que fosse fazer tanto sucesso quanto o Jack na primeira temporada. Uhum. Mas eram coisas completamente diferentes. Uhum. Você não pode esperar que um peixe suba uma árvore igual um macaco. Exato. É, é de um impossível, né? E a gente tem que salientar sempre esse discurso que é contraditório. Chegar e falar que as pessoas não estão assistindo, mas você não está mostrando pra elas Sim. onde está, sabe? E é, de novo, a gente está num mar de conteúdo. São inúmeras plataformas de com o número de conteúdo, sabe? Netflix ano passado fez o triplo de conteúdo do que a Disney, sabe? Então é muito difícil ser colocado nas nossas costas esse problema. Sim, e assim, vamos combinar. A Disney é uma corporação que é 80% do cinema. Uh -huh. Como é que a gente vai saber que nesse mar de coisas que as pessoas estão fazendo é bom? Uhum. O que é bom ali dentro? O que você considera bom? Como é que você coloca isso num patamar? É, e é muito triste a gente ver o potencial sendo perdido dessas plataformas. Porque, de novo, a gente não está sendo de um discurso aqui que é ingênuo, a gente. De novo, a gente não cansa de repetir, que a gente sabe que é uma empresa que visa lucro, que tem que ter um retorno. Só que o potencial que esses lugares têm, porque. É muito mais fácil acessar a Netflix do que ir ao cinema. O cinema não é uma realidade pra todo mundo. Não tô dizendo que a Netflix seja. Mas as portas que, principalmente, a Netflix começou a abrir depois vieram vários outros streamings, é muito importante, tem um potencial muito grande pra gente poder se ver na, nas telas, finalmente, e a gente tá perdendo essa oportunidade e as coisas que parecem estão voltando ao tempo. Sim. Toda hora a é problemática voltando. E a gente tem que sempre lembrar, só porque você começou com um projeto dizendo o que você ia fazer, não quer dizer que você continua até o final. Se você não continua até o final, você não pode esperar que as pessoas acreditem em você. E o nosso ponto aqui não é sobre um streaming, é sobre todos. É sobre a questão de você vender um peixe e você fazer as pessoas assinarem o seu trabalho e no final você mudar totalmente seu discurso. é e ainda assim, a gente não tá negando que existem ótimos conteúdos Conteúdos que tem vozes diversas e tem um debate muito importante, muito interessante. A gente teve vários filmes e várias séries ano passado ótimos, esse é um, inclusive, mas é Sim. isso. Pra chegar lá pode ser um processo muito mais fácil se for bem feito. é só isso que a gente quer. Isso, a gente é meio preguiçoso, a gente <risos> vai aceitar se você mandar. Então manda pra gente assistir, Aham. não me manda as coisas que eu não quero ver. E agora a gente quer saber de vocês como é que anda a sugestão de todos esses streamings pra você? Anda tá funcionando? Você assiste as coisas que eles estão chegando e falando para você assistir? Eles estão entendendo o que, que o algoritmo tá fazendo ou eles estão te ferrando sem querer? Comenta aqui ótimos exemplos que você possa ter nas plataformas de representatividade, de diversidade. E não esquece, gente, de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal. E assista a gente no outro vídeo que tá logo ali do lado. E a gente vê na próxima. Tchau, tchau. tchau.